Essa mobilização representa a, a mobilização que já tem sido sair, feita nos municípios e no estado, com, nos estados contrário à nomeação de Valente. Valente representa para você, hoje, para a saúde e mental, um retrocesso na política de saúde caminhar. mental que nós temos no SUS. Um retrocesso porque ele foi, na época da luta antimanicomial na década de 90, contrário, expressamente contrário, a reforma psiquiátrica, a lei da reforma psiquiátrica E não representa o que nós temos discutido nos fóruns de saúde mental Nos conselhos municipais de saúde mental Nem nas entidades de classe que trabalham com saúde mental